Terceiro dia do nosso acompanhamento, né? choveu anteontem, choveu ontem, não o dia todo, mas é visível a mudança que a gente já tem no gramado. Como o verdinho já vai se insinuando, algumas florzinhas dos ipês já estão abertas, a chuva acabou derrubando algumas. Vamos dar uma olhada aqui para cima. Olha que fantástico, aquele marrom já vai dando lugar a um verdinho. Olha que beleza, como as coisas mudam rápido. E aqui atrás? Que estava bem marrom. <risos> Olha como é que já está verdinho. Quer dizer, não está verde verde, né? Mas está bem rápido. Oi, Fiote.